Olá, pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai aprender como fazer para os nossos atores falarem e traduzirem alguma coisa no Scratch. Antes de mais nada, vocês vão criar um projeto, subir o ator que vocês escolheram e subir um cenário, um plano de fundo, um palco, certo? No caso, eu já fiz isso, eu subi o meu pandinha e subi o meu palco, que foi uma folhagem, um cenário de meio que floresta. E, bom, para começar, muito provavelmente, vocês não têm as extensões de traduzir e de fala instaladas. Então, vocês vão lá no canto esquerdo em adicionar uma extensão e vocês vão clicar em texto para fala e essa extensão vai ser adicionada. E vocês vão lá novamente e clicar na opção traduzir. Feito isso, a gente já tem as duas extensões que a gente vai utilizar aqui hoje. Então, nós vamos começar indo em eventos. Quando eu clicar na bandeirinha, a gente vai falar alguma coisa. Então, lá em aparência, eu vou arrastar essa caixinha de diga e aqui eu vou falar que hoje nós vamos aprender alemão. E eu quero falar mais alguma outra coisa, tá? Então, vamos começar. Dito isso, eu vou lá em controle, vou arrastar a caixinha de sempre. Então, é uma caixinha de repetição, né? como a gente já viu em outros tutoriais. Vou fazer uma pergunta. Então, lá em sensores, eu vou arrastar essa caixinha de pergunta. E aí, ao invés de fazer uma pergunta exatamente, eu vou dizer alguma coisa. Eu vou dizer, escreva alguma coisa. Em seguida, eu vou voltar lá em Eventos e eu vou arrastar a caixinha Transmita. No meu caso aqui já tem escrito Tradução mas, e Traduzir, mas você pode criar alguma outra mensagem. Eu vou deixar a tradução mesmo, beleza? Em seguida, eu vou lá em Aparência novamente e vou escolher Diga. Só que agora ao invés de simplesmente escrever alguma coisa aqui dentro, eu vou lá em Operadores e vou arrastar a caixinha Junte, Maçã com banana, aqui no caso, né? Mas não vai ser isso que a gente vai botar. Aqui em maçã, a gente vai escrever. A tradução é dois pontos. E na casinha onde está escrito banana, a gente vai lá em, na parte da extensão em traduzir. E eu vou colocar essa opção aqui. Traduzir alguma coisa para alguma língua. Essa primeira, esse primeiro espaço onde está escrito olá, eu vou voltar lá em sensores, vou arrastar a opção resposta, que isso quer dizer que eu vou traduzir o que você está escrevendo ali, o que eu estou escrevendo. Aqui na opção da língua eu vou colocar alemão, porque foi o que eu escolhi. O tempo eu vou deixar em dois segundos mesmo, que é o que vai ficar ali aparecendo, certo? Agora a gente vai voltar lá em eventos. Então sempre que eu receber a mensagem tradução, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? Eu vou lá em fala, lá no final. E vou definir qual é o idioma, que é alemão. E eu vou falar. Só que como é que ele vai falar, né? Então, eu vou voltar aqui em traduzir. E eu vou arrastar essa caixinha novamente. De traduzir alguma coisa para alguma coisa. Eu vou novamente em sensores. Arrasto a opção resposta, que vai ser o que eu vou... Falar para você. É, então, aqui na língua eu vou botar alemão. Então, a primeira caixinha aqui, ele está me dizendo a seguinte coisa. Que a mensagem que eu escrever, o meu pandinha vai traduzir e vai me retornar. A tradução é isso aqui. Essa segunda caixa de código, ele vai falar. Então, vamos testar como é que isso fica? Lá na bandeirinha verde. Hoje nós vamos aprender alemão. Vamos começar? Então, vou colocar aqui: casa. Uau. E aí, ele me tra traz a tradução junto com a fala em alemão daquela palavra, tá? Ele não vai mais me responder. A tradução é: não, não. não. Ele vai falar só a palavra naquela língua. Nessa segunda caixa de código Legal, né? Uma coisa legal também é que essa opção de fala Também pode ser uma coisa para a gente incorporar em, algumas, em alguns jogos, histórias e isso cria também uma acessibilidade Então é uma ferramenta que a gente pode utilizar de várias formas Legal, né? Então, pessoal, até o próximo tutorial Tchau, tchau!